Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar hoje a respeito de você começar a mudar a sua vida de verdade, fazer mudanças profundas, não é uma mudança tipo assim, assistir um trabalho de motivação, fazer um curso de motivação, sair gritando, se abraçando tal, não é por aí, mas também são ferramentas que servem, ok? É que tem que ter um, um, tem que ter um meio, um método para que você possa realmente evoluir. Então o que acontece é assim, ó, você tem sonhos, tem desejos, e você tem, para que você possa atingir esses sonhos, para que você possa atingir esses desenhos, ah, eu quero comprar um carrão, quero comprar uma casona, ah, tudo bem, mas o que, que você vai ter que fazer para que isso aconteça? Vai ter que começar a fazer perguntas, então uma pergunta seria, quanto dinheiro eu preciso? Bem, eu preciso ganhar 20 mil reais por mês. Não, cara, tudo bem. Mas e o que você precisa fazer para ganhar 20 mil reais por mês? Se você está, por exemplo, trabalhando num emprego né, fixo que você tem um salário lá de... Não importa quanto, 3 mil, 5 mil, 10 mil, não importa. Então você vai ter que começar a fazer perguntas para você mesmo, que é o que dói. Então, se você precisa ganhar 20 mil, está num emprego que trabalha 6, ganha 6... Ou você vai buscar crescer dentro dessa empresa, ou você vai ter que sair e procurar uma outra coisa que faça com que você ganhe isso. Mas e para que eu possa sair desta empresa? Ou para que eu possa ganhar dentro desta mesma empresa mais dinheiro? Eu vou ter que mudar algo em mim. E o que é que eu vou ter que mudar? Talvez o primeiro passo é ter coragem de mudar, de sair desta empresa, ou de ir lá e pedir um aumento de salário, sei lá, buscar novas ferramentas para ganhar mais. Entende que você pode ser o que você deseja ser, desde que você saiba o que você quer. Mas eu tenho atendido muitos participantes, né? muitas pessoas que vêm fazer curso comigo e mesmo outras, outras numa fala. A maior parte das pessoas não sabe o que quer, mas sabem o que elas não querem. Então, para que você possa começar a construir um novo, uma nova pessoa, um novo, um novo homem, uma nova mulher, né? você vai ter que fazer mudanças em você. E algumas delas você já sabe quais são. Então, uma dica valiosa, extremamente valiosa, se você deseja fazer a sua transformação, se você deseja chegar a algum lugar, é um passo, pode ser outras, né? de outras maneiras, mas é Pegue uma folha de papel e escreva tudo aquilo que você não quer mais. Ah, eu não quero fumar, eu não quero mais peso, eu quero perder peso, é, eu não quero ser briguento, eu não quero ser chato, eu não quero ter preguiça, eu não quero deixar as coisas para depois. Escreve uma lista, vai escrevendo essa lista. Então você já começa a formar um perfil. Porque no teu subconsciente já você define, ah, eu quero um carrão, eu quero uma casona, eu quero né, um mulherão, um homenzarrão, sei lá. Mas você tem que tirar algumas coisas que te impedem. Então, uma ferramenta delas, né? Tem mais que eu vou ensinar em outros vídeos, vou ensinar as próximas ferramentas. Mas essa é uma ferramenta extremamente importante. O que é que você não quer mais para você? E não importa o que seja, tá? eu não quero fumar, por exemplo, é uma coisa bem específica, mas você pode dizer assim, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais é, conversar com pessoa chata, eu não quero mais conversar com aquela pessoa, eu não quero mais trabalhar no sábado, eu não quero mais trabalhar no domingo, eu não quero andar rápido, tudo aquilo que você não quer. Ah, eu não quero ser preguiçoso. Não importa, escreve nesse papel. E você já começa a fazer uma mudança em você. Né? É, o teu próprio subconsciente vai começar a registrar estas coisas e vai começar a mudar. Tá? Não quero ser abusada pelo meu esposo, pela minha esposa. Abusado, é, tipo assim, ser usado, né? de ser comandado. Não conseguir dizer não. Entende? Então você já começa a formatar um exemplo de como você deseja ser, é fácil, é fácil dizer, ó, eu não quero isso, eu não quero aquilo, né? é fácil, mas fazer depois vai depender de você, então, mas tem que começar, pessoal, a grande mudança começa com pequenas coisas, eu sou um exemplo vivo disso, hoje eu tenho paz, tenho harmonia, tenho tranquilidade e vivo bem, Pode ser melhorado? Ah, pode, né? Eu penso que pode. Né? Em vez de eu estar aqui, poderia estar lá na praia, mas se eu ficar muito tempo lá na praia, daqui a pouco eu quero estar aqui. Bem, isso não importa. O que importa é, comece a construir o teu novo ser. Comece a construir o ser uma nova pessoa. É Essa é a nossa função. Evoluir. E vai depender só de você. Então, primeiro passo, faça uma lista de tudo aquilo que você não quer mais para sua vida. Não importa o quê. Qualquer coisa, escreve aí, depois a gente vai dar sequência nesse estudo aqui. Um grande abraço a todos vocês, né? Espero que estejam com o coração cheio de amor, estamos chegando ao final do ano, isso é bom, né? Planeje uma festa. Bom, se virem aí, divirtam-se, faça a vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Um grande abraço, compartilhe, vai no Facebook, vai no Instagram e... Passe para outras pessoas. Tchau!